Porque a bioinformática, ela, você consegue trabalhar e, de, e compartilhar dados de uma forma muito fácil. Então, e a, e a genômica é uma ciência que não é muito barata, ela é uma ciência, uma ciência cara. Então, muitas vezes a gente compartilhar dados que podem ser processados em outros países e comparados com dados que são adquiridos de outros de outras regiões da América Latina, faz com que essa ciência cresça com maior velocidade maior rapidez, de uma forma mais democrática.